Quer estar bem vestida, mas não gosta tanto assim de alfaiataria? Hoje eu vou te dar quatro formas para você ser muito chique, super estilosa, sem necessariamente usar alfaiataria. Olá, eu sou a Marcela Damaso, estrategista de estilo, e eu ensino mulheres a criar um estilo, multiplicar e descomplicar os seus looks. Você vai aprender a usar a sua imagem de forma estratégica. A primeira forma de você ser estilosa, ser muito chique, sem usar alfaiataria, gente, é usando uma peça muito esportiva, que é o moletom. Mas, tem um detalhe, não é qualquer moletom. E não é qualquer forma de usar. Aqui você tem um moletom mais fino e não tão esportivo assim, é um moletom mais casual. E ela tá usando essa saia de couro maravilhosa, com um saltinho e essa bolsa também, que é mais chamativa, e isso faz toda a diferença. Nada de colocar moletom com moletom todo largão, sair de tênis, que você vai precisar de mais o que estilo. Esse segundo look também eu achei bem legal, porque é um moletom colorido, um moletom rosa, e ela colocou essa saia, que é, na verdade eu acho que é um vestido que ela colocou por cima, botinha, e pronto. Você tá chique, você tá elegante usando moletom. A segunda forma é você usar saias rodadas, aquelas saias maravilhosas com camiseta. Isso você vai fazer com high-low e vai dar muito certo. Então, você pode usar uma camisetinha é, branca, básica, pode ser uma florida, pode ser uma estampada, pode ser uma com estampa bem localizada. Isso é você que vai definir, né, sempre usando a tua identidade e a tua personalidade. E essa aqui também, que ela usou uma saia bem é, chamativa, que é uma branca e ela tá cheia de de pedrinhas, então assim, não é uma saia simples, é uma saia como se fosse uma saia de festa. Ela colocou uma camiseta e por cima colocou um casaco. Também funciona muito, principalmente agora, quando entrar o outono. Terceira forma de você ser chique sem usar alfaiataria é com os macacões bem soltos, bem amplos. Isso vai te dar muito mais a sensação de que está mais bem vestida, que você está chique, mesmo sem usar alfaiataria. As roupas mais amplas dão essa sensação e o macacão por si só, ele já é uma peça muito chique. O quarto e último, por incrível que pareça, é o jeans. Mas não é qualquer jeans, é uma pantalona jeans, dessas bem amplas, bem bonitas. Pode ser uma pantalona, pode ser uma pantacor, você pode usar com camiseta, com camisa, pode usar e abusar, né? A gente vê aí que é, dá pra usar com salto, que fica bem legal, essa primeira... Esse primeiro look, e esse segundo look, ela tá com uma pantalona, né, uma, acho que até a gente consegue falar uma pantacor. É bem ampla mesmo, um tecido bem legal, um jeans bem legal, não é tão pesado, ele é mais molinho, e ela tá usando aí uma mule. Então, quando falar em elegância, em você ser chique, ser estilosa, você não precisa necessariamente estar usando uma alfaiataria.